aqui a é Virococa e hoje eu vou gravar um vídeo de como fazer uma farm de XP e para XP se pelo caso vocês não saibam é deixa eu pegar aqui ó é quando você pega peraí deixa eu aqui ó você viu que apareceu uma... um negócio aqui embaixo isso então, daqui é o XP caso alguém não soubesse e e por que que eu tô aqui com esse isso daqui é um spawner né de aranha de caverna E eles estão numa numa mina que você acha não é assim então que de achar e eu não fui eu que criei isso né eu vou assistir um vídeo vou deixar ele aí no final pra aparecer aí para vocês e como é que funciona? Tem que deixar pegar aqui assim, ó, só para marcar. Tem que deixar assim, ó, aqui, ó, um, dois, e aí, aqui, três. Tem que ficar essa altura aqui. E tem que ter quatro para cada lado. Um, dois. e até aqui e aí tá aqui ó. tem que ficar desse jeito aqui e depois tem que ter quatro para baixo Aí eu vou fazer... tem que ficar, tipo, um quadradão, né? Eu vou fazer isso daqui e aí eu já volto. Então, gente, aqui eu já abri todo o espaço, né? Deixa eu só arrumar aqui, aqui com um buraco aqui. E como vocês podem ver, tem a tocha. Então, um, dois, três, quatro. Né? Quatro para todos os lados. Menos em cima, né? Em cima são três, aí aqui ó, um, dois, três, quatro e um, dois, três tor então, ficou assim, né? que aqui tá quatro aqui é todos os lados e aí pra cima três. E aí quando você, tiver, quando você tiver no survival, né? Que você faria isso no survival, né? No, no, no, jogando na sobrevivência. Tem que pôr tocha, assim, tenta pôr até em cima, porque aí a. e não tiver no, no Pacífico, né? Estiver nas outras dificuldades. Que aí ela não vai dar spawn. E aí você vem aqui, ó, e quebra assim, ó. Tem, tem que estar no meio, que tá de três de cada lado. Cria, quebra assim. E aí, depois aqui. No chão, fazendo aqui, ó. Três, dois por três. Também dois por três. E aí, quebra aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quebra mais quatro, assim. Eu vou quebrar aqui e já volto. Aí, aqui, ó. Eu já quebrei aqui. E aí, eu vou pegar aqui, assim, ó. É... Não, é... Esse daqui. Eu vou pegar esse daqui de... Aqui, okay. E aí, tem que pôr assim, ó, desse jeito aqui. Okay? Tem que pôr aqui. Ó, ah, não sei se faz diferença se eu colocar desse jeito ou do outro, mas. Só pra ter certeza de que vai ficar. Vai dar certo, eu vou pôr assim. E aí, depois abre. Abre. Okay. Isso, tá certo. E aí, eu vou abrir aqui, né? Tem que ficar todos abertos. bem certinho se todos estão, né? E aí não põe aqui nossa fileira de capa, porque senão vai dar, vai dar errado. E aqui, ó, nessa parte aqui, você vai pôr o sandy que é a careia das almas que ela depois da atualização do 1.13 que é a atualização da aquática a o quando tem água joga pra cima né joga as coisas pra cima aí eu vou fazer aqui uma, uma fazer alguma coisa e já volto então pessoal aqui ó eu abri um espaço que eu abri coloquei mais dois em cima aqui dessa primeira fileira de da, de, de porta de, de cerca depois aqui eu vou abrir mais também só que uma lá, lá cima então vai ficar seis aqui que é um dois três quatro cinco seis essas duas e aí, cinco, que são três das trapdoors e mais das não, da cerca, da, da porta. E aí, depois mais dois. Então, gente, agora a gente vai pôr a água, né? Que precisa de água. E aqui ela continua igual, né? Igual que tinha deixado. Que vai ser aqui lá em cima. Isso daqui. Deixa eu pôr aqui assim uma tocha aqui pra gente conseguir enxergar. E o tipo lado aqui, a de, ela... Jogo as coisas pra cima, mas não tem nem bolho nem jogando a gente pra cima, por quê? Porque eu preciso pôr água aqui, assim, ó. E aí vai. Aí vai começar a jogar a gente pra cima. E ó, tá, a gente tá subindo, ó. Se eu for lá embaixo. Ó, nem tô conseguindo ir lá embaixo direito. Eu vou ter certeza de que tá aqui assim. E aí ela vai, as aranhas vão subir quando elas vierem de lá pra até aqui, né? Ah, e aí outra coisa, aqui dentro, tem que pôr um bloco ali, um bloco não, água ali, água aqui. Deixa eu, e aí esses pedaços, esses pedaços de água aqui que não ficaram com, com água, se quebra. E aí, quebra esses aqui que tá aqui. E aí, pra ter certeza de que elas vão vir, põe um bloco, um, um, um Água, assim, em cada canto aqui. Deixa eu arrumar aqui, isso. Então, se elas caírem, quando cair aqui, vai ser levado até ali. E depois elas vão ser jogadas até aqui Aí vai, vai ter que abrir um espaço aqui Que é onde você vai conseguir matar elas Aí quando eu abrir eu já volto Eu volto pra mostrar o que tem que fazer Então pessoal, eu, eu voltei aqui pra falar que Deixa eu pôr aqui assim Pra não ficar Me jogando pra cima aqui que fica irritante Que aqui em vez de ser desse jeito Você tem que pôr Que eu pegar... Qual que é a slab? Eu vou pegar aqui acima de pedra, né? Tem que pôr aqui assim em cima. E outra coisa, que aqui, ó, na. Aqui assim, em cima do. Do spawner, tem que pôr um slab, porque, esse... porque as aranhas não vão dar spawn em cima do... disso, só. Aqui embaixo. então pessoal aqui tá o espaço que a gente já fez, eu vou quebrar aqui assim ó que aí eu vou pôr assim, quando matar né elas vão dropar o olho e a linha, a fio, sei lá o que é, como que é o nome. e aí eu vou pegar aqui um unil um aqui e aí eu vou pôr um pra lá e aí depois vamos aqui assim mirando nesse porque que aí quando elas gruparem vai cair aqui e aí dá para pôr aqui assim baú que aí como e aí vai ir pro baú não vai e aí vai ter mais espaço né vai ficar só esses 15 espaços aqui ah é uma coisa que eu esqueci de falar que tem que pôr Aí isso daqui aqui assim, é porque aí elas não caem dentro do hopper Porque aí de vez em quando dá pra... acontece de... de cair assim dentro do hopper E aí se for anti trapdoor isso não acontece Entendeu? É, mas é só pôr aqui assim nem... e é pra ficar fechado mesmo, desse jeito então gente eu ver que assim um espaço que é onde a gente vai ficar né para matar as aranhas e aí se você para elas não passarem dali para cá né onde a gente vai estar tem que pôr aqui um é, tem que pôr assim um slab, que é um, a laje. depois o trapdoor porque se você não pôr como as as venha de caverna né, que é aqui lá do. Que são as aranhas da, da, que tem Da, da mina. Então é, elas são menores. Então elas passam em meio bloco. Então tem que pôr a, a trapdoor aqui. Aí eu pus aqui assim o baú, porque aí as coisas que fazer o e vão cair no baú. E aí eu vou abrir aqui assim outro espaço aqui que é pra pegar o xp, né? que você tem que chegar mais perto para pegar o xp eu vou pôr aqui assim deixa eu abrir aqui assim um bloco a ah, mais aqui ah não, mentira, tem que ser um pra trás isso daqui tem que ser ali do lado da da cuidar. E aí, é isso, né? Deixa eu entrar aqui no modo espectador. Aí eu vou, eu vou vir aqui assim e vou quebrar aqui a F3 que é eu vou quebrar aqui a tocha né, que eu tinha colocado. vou quebrar aqui, aqui assim, não, acho que eu vou deixar mesmo, pra não dar 10 pontos de outros animais né vou pôr aqui assim isso aí, agora eu vou voltar pra lá onde eu tava aí ah, eu coloco as então que eu tava, então tem que ter aqui no agora vim aqui assim e aí eu vou, eu tava no, no pacífico, né, eu vou deixar no normal É uma alagada aí faz os E aí a qualquer momento elas vão começar a chegar Tem que pôr mais água aqui assim que eu tinha esquecido Aí ó, já veio aí a primeira aranha que tá ali e, Infelizmente ela ficou lá no fundo, né? ficando criativo, deixa eu ver aqui assim pro survival. É ela tá ali, você viu que o não consegue passar por causa do trapdoor. Pode aparecer outra ali, e aí vai, você vai começar a matar, tá, e vai começar a vir um XP, né? Que você queria e aí esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o um like e se inscrevam no canal. E até o próximo. Tchau!